Olá pessoal, aqui é o Cristian Barbosa do Mais Tempo com BR e eu tô gravando esse vídeo aqui para vocês, foi uma pergunta que eu recebi no meu canal lá no Facebook, é, no barra Cristian Barbosa, no né? facebook.com.br e me mandaram a seguinte pergunta, Christian por que, que a minha vida não sai do lugar? Por que, que eu não progrido? Por que, que eu não consigo literalmente evoluir? Né? Quem já viu meus vídeos aqui no canal leu algum dos meus livros sabe que eu falo muito sobre essa diferença entre ação e evolução, né? as pessoas estão agindo demais e evoluindo muito pouco. Acho que é como se elas estivessem literalmente numa roda gigante, que é onde literalmente eu estou. É, eu estou numa roda gigante e o que dá para você ver é que a roda gigante ela só roda, roda, roda, roda, roda, mas não sai do lugar. Você até tem a sensação de que está saindo do lugar, mas na verdade você não está. E é isso que as pessoas muitas vezes têm. Então eles têm sete razões, poderia listar 30, mas eu vou falar sete pra gente fazer o um vídeo bem curtinho. Por que as pessoas não progredem. Anotei algumas aqui no meu celular para me ajudar a guiar aqui no vídeo. A primeira é a seguinte, as pessoas não progridem porque elas não sabem gerenciar o tempo delas. Essa é uma grande verdade. Né? Se a pessoa não tem tempo, ela não consegue fazer aquilo que ela quer, ela não consegue evoluir, ela não consegue desenvolver os seus projetos ou as coisas que realmente ela está precisando fazer na sua vida. Ela acaba fazendo, muitas vezes, aquilo que dá, ao invés daquilo que ela precisa fazer. O que é muita diferença. Quer progredir? Aprende a gerenciar seu tempo. Segundo, as pessoas não estão bem fisicamente, né? Acho que esse é um ponto que faz com que as pessoas estacionem no mesmo lugar. Porque elas estão mal de saúde, elas estão com dores de cabeça crônicas, dores no corpo, estão cansadas, uma fadiga gigantesca. E isso que acaba acontecendo, elas acabam não conseguindo realmente fazer o que precisa fazer. Então a gente precisa cuidar da nossa máquina, porque é a base para as nossas emoções, para a nossa parte espiritual, para a nossa parte mental, para ter mais foco, concentração e todo o restante. Cuida de você, isso faz você realmente evoluir. Terceiro, as pessoas não progridem, porque elas só olham para trás, quando elas estão vendo elas só olham o que passou, e reclamam, e vem problemas, e veem um monte de coisas que não são bacanas. Mas, na verdade, a gente precisa olhar pra frente. Esquece o passado, aprende com ele. Olha pra frente que é isso que faz você progredir de verdade. Quatro, as pessoas não progridem porque elas não fazem nada diferente. Se você pegar os últimos anos, as pessoas que não estão progredindo, na verdade elas estão repetindo aquilo que elas já fizeram. Às vezes muda uma coisinha ou outra, mas no fundo é a mesma coisa. Muda, faz alguma coisa radicalmente diferente, sabe? Claro, com o pé no chão, planejado, mas faz. Então você vai ter sempre a mesma sensação de você estar sendo, tendo o mesmo resultado. Muda pequenas coisas, pode ser atitudes, pode ser lugares, pode ser pessoas, mas mude. Senão você vai ter sempre a mesma sensação de repeteco. Quinto, é, você não progride muitas vezes porque você não consegue ver uma visão de futuro. As pessoas que são muito focadas no hoje, elas não conseguem evoluir, literalmente, porque hoje muitas vezes frustra, porque é uma situação que você não está legal, que você não gosta, que você fala, puxa, é aquela situação que não está condizente com o que eu posso fazer. Que acho que todo mundo, não importa quem seja, pode fazer mais, a gente tem capacidade de ir muito além, a gente tem capacidade de progredir, a gente tem capacidade de evoluir, a gente tem capacidade de falar, fazer uma coisa que eu falo que é ser uma versão melhor da gente mesmo, isso é, progredir. Sexto, Seu network não te ajuda a evoluir, o que eu quero dizer com isso, as pessoas que estão ao teu redor, são pessoas com aquela cabecinha pequena, uma mentalidade, um pessimismo, essas pessoas, por mais que você queira, quando você vai dar um próximo passo, a falar não, isso não vai dar certo, isso não vai funcionar. E essas pessoas, elas te puxam para o mesmo padrão que elas estão de comportamento. E aí o que acaba acontecendo é que você não progride, tem que achar pessoas diferentes, pessoas novas. Como eu acho pessoas novas? Começa a ir mais em feiras, começa a ir em cursos, começa a procurar grupos de encontro, de... tem um monte de coisas que você pode fazer, né? nos Estados Unidos é que tem muitos meetups, né? que você vai, faz uma reunião rápida, conhece um monte de pessoa, no Brasil também tem um monte de lugar que tem meetups, conheça pessoas diferentes, porque mudando o seu network obviamente você consegue é, alterar o seu resultado também. E último, mude a sua perspectiva da sua rotina. Sabe, se você olha para o teu hoje e fala, nossa, que saco, tá tudo chato, que porra e tal, não sei o que, você fica preso nesse padrão, entendeu? Pense o seguinte, ok, o meu hoje não tá legal, mas eu tô fazendo de tudo para ter uma nova versão melhor de mim mesmo daqui para frente. Quando você muda a perspectiva do hoje, você começa a ouvir mais oportunidades, você começa a achar pessoas diferentes, você começa a querer fazer coisas diferentes. Isso ajuda você a progredir. Bem, essas são algumas insights aí que eu pude ter agora para ajudar você a sair do lugar. É, sai da, dessa, literalmente, dessa roda gigante, e aqui tá ficando alto já. Particularmente, eu, eu, eu não sou passarinho, acho que a gente tem que... Eu gosto é de carro, né? Avião, voo por, por necessidade, mas ficar aqui, enfim, tá ficando alto aqui. Então, vou me despedir de vocês. Obrigado, se gostou desse vídeo, Like aqui o canal, é, compartilha com os colegas, eu publico vídeos praticamente toda semana sobre empreendedorismo, produtividade e qualidade de vida para ajudar você a sair do lugar. É isso aí, te vejo no próximo, até mais!